Fala galera, aqui quem fala é o Bombits, começando mais um tutorial no canal E dessa vez eu vou estar tá falando sobre compressão Então vamos lá Bom, aqui como vocês podem ver no FL Studio eu já separei uma linha de bateria Já joguei a minha linha de bateria para o mixer E coloquei o um compressor nele aqui Vamos ver essa linha de bateria Bom, e eu quero comprimir E eu vou explicar para vocês o que é a compressão Bom, a compressão é quando você tem, por exemplo, um áudio, um instrumento, uma voz, qualquer coisa, e você quer ter controle sobre a dinâmica do que está acontecendo ali. Por exemplo, você quer que é, uma parte está muito baixa e outra parte está muito alta. Você quer controlar a dinâmica, você quer que o baterista, às vezes... Tenha batido na caixa com menos força do que ele bateu quando gravou, e para isso a gente usa o um compressor, a gente vai comprimir o áudio. Ou seja, quando ele bateu mais forte, você quer que ele bateu mais fraco, a gente usa um compressor para controlar essa dinâmica e fazer a batida dele da caixa suar de uma forma mais fraca, por exemplo. E para isso a gente usa o compressor. Bom, como vocês podem ver aqui, eu peguei o compressor do próprio Fruit Loops, o Fruit Compressor, é um plugin nativo, ou seja, ele já vem com o FL Studio, você não precisa baixar, ele já está lá quando você instalar o seu FL. E ele tem seis parâmetros aqui, Threshold, Rate Gain, Attack, Release e Type. Vamos começar aqui pelo Threshold. Quando vocês podem ver quando eu dou Play, preste atenção aqui nesse meter. O que que tá batendo em 6 e a caixa tá batendo em 10? É o Threshold. É, o Threshold é a linha que vai delimitar o... quando o cara tá tocando. Por exemplo, a caixa tá batendo em 0, eu quero que a caixa bata em menos, eu boto em 10 aqui. Quando passar de 10 dB no meter, o nosso compressor vai começar a atuar. Então, o Threshold é a linha que vai... Pegar o sinal a partir de, acima de 10dB, ele vai começar a comprimir. Antes disso, o áudio vai ser normal, sem nenhum tipo de alteração. Então, o Threshold é o que vai começar a atuar o nosso compressor e mexer na nossa dinâmica. Acima então de 10dB, começa a mexer na dinâmica. Mas não temos que mexer só isso. É, eu vou botar aqui mais para a gente poder notar a diferença. Botei 21dB. O ratio. Ratio é o quanto vai comprimir. Um é o quanto de áudio tá entrando e quantas vezes menos você quer que o compressor, at... o compressor vá diminuir o teu áudio Por exemplo, vou botar aqui em 7.1 Vamos dar play para ter uma noção Como vocês podem notar, já começou a comprimir Ele tá batendo... tava batendo em zero agora, ó Tá batendo ali, 4db mais ou menos, 4db, entre 3 e 4db É, o ganho, é, se você quer dar mais db pro teu áudio Tá comprimindo da mesma forma, tá com menos força Só que tá alto o áudio Você aumenta o áudio, você quer aumentar diminuir, você pode fazer isso aqui ó Ele funciona E, agora vamos para os parâmetros que são muito importantes Ataque e release. Bom, o ataque está em ms milissegundos e o release também. E eu vou explicar para vocês, mais ou menos os dois são muito importantes, é o que faz a diferença no compressor. O ataque é quanto tempo depois que o áudio passar do seu threshold ele vai começar a atuar. Ou seja, quando ele passar de 21 dB... Após 15 milissegundos, o compressor começa a atuar. Não sei se deu para vocês entenderem, ou seja, quando ele passar do seu Threshold, é, a partir de X tempo, que é o seu ataque, ele começa a atuar. E o Release é quanto tempo depois dele começar a atuar que ele vai parar. Ou seja, ele vai começar depois de 15ms, que ele passa em 21dB, e ele para 200ms depois Eu vou dar aqui um exemplo ó, Vou botar ele bastante tempo Vou botar ele para demorar aqui Um pouco E vamos dar o play ó. Agora eu vou botar mais rápido Vou botar para começar logo depois E, e terminar aqui Entenderam? O compressor é o tempo que ele vai atuar depois que o teu áudio passa de certa forma E aqui é o type, o tipo de compressão que você quer Se você quer hard, que é uma compressão bem forte O médio, que é uma compressão mediana E soft, que é uma compressão com, é, vamos dizer assim, uma compressão mais leve E aqui ó, é R, é para o lado direito lado esquerdo Bom, vou botar aqui alguns parâmetros Vou botar em zero e vou botar pouco tempo atuando Vou aumentar o nosso ratio bastante para vocês notarem a diferença aí da play Vou aumentar o release Tá soft, ó como vocês puderam ver, a caixa vai diminuindo aí o a forma que ele bate. Bom, vou deixar aqui em hard, vou deixar aqui mesmo, vou dar um ganhozinho e... Não, vou deixar em zero mesmo e vou botar, vou tirar da on-off no plugin para vocês verem a diferença. Vou tirar! Vou compressão Ó, oh, ataque Tirei Bom, galera, como vocês puderam ver, ele mexe com a dinâmica do nosso áudio. Isso, o compressor é muito utilizado e é importante vocês estarem aprendendo. Isso aqui é uma introdução básica ao compressor. Espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado. Esse foi o tutorial de hoje. Se você gostou, já se inscreve no canal. deixa aquele like para estar tá ajudando. E comenta aí qual é o próximo tutorial que você quer ver aqui no canal. Valeu? Bom Beats! Não se esqueça de se inscrever e compartilhe! Valeu!